Tá trancado. Ah! Não sei agora por que está eu hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, gente, pra vocês, a novidade, arruma a câmera. Outlast 2, finalmente eles lançaram a demo pra todo mundo jogar. É, então nós vamos aqui né, jogar um pouquinho de Ashleigh Astados e vamos ver como é que está esse jogo, né? Eu tentei o máximo não ver nada, então vamos ver. Isso é Blake Landemer, o um cameraman trabalhado com a sua esposa Lynn. Os dois estão investigando jo jornalistas que arriscaram o risco do, da grande coisa, do grande negócio escondido que as histórias que ninguém ousaram tocar. Você seguiu uma trilha de, de pistas e começou a olhar que era, que era impossível o assassinato de uma mulher grávida chamada como Jane Doe. A investigação te levou milhas no, Arizona, no deserto de Arizona para a escuridão mais profunda que não conseguia ver a mais a luz. E a corrupção tão profunda que... Ficou louca, e talvez pode ser a única coisa que tipo você pode possa fazer. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Oh, olha isso, me fale okay. isso estiver uh, bom. Ah. estamos bons, estamos bem. Nuitas semanas atrás, uma mulher, uma grávida e sozinha, ela foi encontrada morta. Ah. Que? Você viu isso? Perdendo a ah, motor. Droga! Meu Deus! Gente, eu espero que esse jogo seja uma continuação do primeiro, porque o primeiro da história ficou incompleta. E o primeiro jogo abriu portas para continuar a história. Eu espero, né? Lin! Ai! Ui! Moço! Ai! Moço! Meu óculos! Aqui eu não consigo ver sem meus óculos! Moço! Ai gente, é tão bom voltar pra Outlast esse jogo é tão legal! E meus óculos! Eu não consigo ver sem meus óculos! Eu tô vendo que o Alente vai quebrar uma hora. E aí vai foder o meu, a meu rolê. Minha câmera. Profissional. Gravar mais vezes o Minecraft. Ui! Ui tá porra! Moço! Para levantar a sua câmera, Seu Se o botão direito. olá pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo, mais um blog de Minecraft gente, é demais fazer essa zoeira como vocês podem ver, nós estamos aqui perto do, do, do vi... da vilha vamos ver se nós encontramos alguns villagers aqui é, é, Minecraft oi moço de espaço para pular os negocinhos. Como vocês podem ver, gente. Essa aqui é a minha caixinha. É... é eu peguei ela. Eu fiz ela de madeira. E vidro. Como vocês podem ver. Olá? Moço. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Gente, e machucado. emperrada Como vocês podem ver, gente. Eu baixei um mod. Que deixa tudo menos quadrado, tá? Moço. Moço, oi, que, que está repente? tem alguém aí? moço, bateria, olá, bateria, como você está? Você está bem? Eu estou ótimo. Olá, moço. U. Quem... U. Gente. Jesus. U. Ai, que medo. Ai. Moço? o oh, que nozinho! <risos> o carinha faz o coisinha tipo. Ai peidano aqui, caralho. <risos> Ai gente, não dá nem pra ficar conversando comentários a, a, a, a aleatórios. Moço. Ahn. Não tem nada pra... Gente, eu tô com medo. Ai, minha bateria! Gente, será que ainda ele carrega sem assim, colocar as baterias? É. Aprenda como carregar, você só faz uma magia negra. Aí, pronto. Ah. Isso não é Minecraft! Moço... Moço, eu tô aqui jogando um pouquinho de Minecraft. Eu gostaria de saber de alguém de vocês, por acaso... Sabem de algum mod pra eu baixar aqui? Tipo um mod de... sei lá, de barba pra deixar tudo mais colorido e bonito. Oi! Moço, tá, a gente vai ter que vir aqui. É, os, os, o gameplay ainda é o mesmo, deixa eu ver e e não dá para correr e olhar para trás mais não dá ai meu deus tá dando umas quedinhas de fps mas deve ser normal em beta ai meu deus moço ah, quero é me comer igual da última vez gente para quem quer ver minha série de outlast eu vou deixar o link da playlist na descrição, eu joguei o jogo inteiro. Desde o primeiro até a DLC. Tá? Eu recomendo você ver a DLC, que na DLC o meu canal já tá mais como atual. A atual. O Outlast como é antigo, meu canal já era ainda antigão, então... Boa. Oh. Ai, massa. Ai, meu Deus, eu vou pegar. Ai, puta merda, cagaram aqui. Caralho, que fedor, porra. Meu Deus! É um demônio! Ih! Quantos! quantos. Bichinhos de massinha! Ih, ó barulho, gente! Nojinho! Uh, uh. uh. Meu Ai, meus amigos! Por que sempre esse caralho? Que é tão mal! Moço Eita porra! What the fuck? Ah, é Alt agora que olha pra trás. Ai meu Deus! Estou jogando o meu Minecraft! Esse é um novo mod que lançaram de Agastar. Pisque! Ah, eu tô piscando! Ah. Ai! Ai! Menina não grita! Ah, não é só você não! Alguma coisa vai se virar. Ai! Ah. Que tá vindo! Gente, vocês viram isso? Gente, eu juro que eu vi alguma coisa. É um Warrider. Eu sei que é. Eu sei. E aí, eu... Bom dia, classe. Hoje nós vamos aqui.. Eu adoro rir no começo das aulas, sabe? <risos> Risada Roberto Carlos, que ela bem básica. Bom, hoje nós estamos aqui no nosso canal. Na no nossa aula, sala de aula, vamos aprender sobre anatomia humana. Então, você, Jack, Jack, pare de desenhar a sua amiga como suas garotas francesas. Para fora da sala. <risos> Ai, ai que isso hey. Jessica Jessica <risos> Já acabou Jessica, Jessica. This was Jessica's. Isso é Jessica Ai Ai Ai Gente, elefante furry Olha isso, Lobby ia curtir isso Vai dar um jump-scare Para com isso! Gente, querem me comer, eu sei que querem Ai! Ai, caralho! Ai, ai, ai, ai, ai! Bateria, eu quero! Parou? Que tenso, que tenso, que tenso, que tenso, que tenso, que tenso, que tenso, que, tenso, que, tenso, que tenso. Ai, tá silêncio. Moço, deixa eu carregar. Tenso, tenso. Moço. Ai, meu cu. Carregou alguma coisa que eu vi essa travada. ai, é, ai. É, é. Caralho, faz alguma coisa, jogo. Me mata logo de susto. Ai, ai, meu. Ai, eu tô com medo. Errado. Eu vou morrer, eu vou ter um treco. Vou infartar. Eu sei que eu vou. Tá trancado. Uh! Ah! <risos> Meu rim. Beleza, vamos para além. Ai meu rim, calma gente! Ai. Ai. Perdi um pedaço do rim agora. Ai! Caralho, cara, o que, que era aquilo? Aquele cara bicho tinha tipo uma boca de chano. Gente, alguém sabe o que é isso? Tem que saber. Porque as escolas brasileiras não têm esses negócios aí muito chique. Grita não, menina. Jessica. Jessica. Oh, Ai meu Deus. Já acabou, Jessica? Fuck. Oh, Ai. Meu coração. Para abrir aqui. Eita porra. Ai. ai! Oh, nossa senhora. Ele me chamou de bad me deu um tapa. Que é isso? Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Acho que tem que correr. Começou a música de perseguição.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 Eu não faço ideia pra onde que é pra correr. Achei. Deve ser aqui. Ufa. Ai, corre pra lá. Pra lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Uou! Wow. Ai meu Deus! Eita porra! Ai meu Deus! Bom, gente, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. like é, comenta, inscreva-se no canal, compartilhe, não, não, não esqueça de comentar se você vai O jogo tá bom. Tá bom. Eu me perdi naquele criminal, gente. Mas espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.